porque se H de tartaruga tá fora do canto, então vota pro seu casco no Espírito Santo. Tá, por isso agora deixa eu te falar. Deixa que eu te relembrar da aldeia que três vezes, né? Esse aqui também é meu lá. É porque sabe que isso daqui é solo de MC. Por isso você é esquisito, hoje você vai sofrer. Vai ser o quadro grito! Vai ser. o quadro grito, meu mano, porque eu mando arte e geral tá gritando. Só ganhei um aldeia, ganhou três nessa gás. Cê ganhou porque eu não tava, que hoje cê não ganha mais. Uou! Uou! É capaz. Por isso agora Se acostuma no homem você trombou de frente Meu amigo E cê levou uma surra! É Meio um ar pra quem? Pra você no Espírito Santo É bom lembrar neném Aqui é estado neutro E você se foda No Espírito Santo Com sua família toda! Uou! Por isso agora é né, que eu vou te dizer Com a família toda Hoje cê vai perder Não dá nada não Sair de casa que busquem esse pé Na verdade Uou! Você tá no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 eu vou te espancar, eu vou te espancar e lá você vai tomar no cu Eu bato em você no seu amigo e mostro quem é o Pitbull Ei, hey, ha, ha, então deixa que eu rimo, mostro como funciona yeah, Por isso que eu faço verso que é desse jeito É, você não aprendeu ainda que a cultura do Hip Hop gira em torno de respeito Sério, que você vai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 Não é com o Johnny. A cultura é de respeito, mas tem que <risos> respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem, é. Cultura de homem, okay. <risos> Por isso que agora vou rimando com a fé, Jay. A cultura não é só pra homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. <risos>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 de corre gritando na minha cara achando que você vai chegar nos Jones né e você falou de família tem dez anos de corre vai se fuder disse gritar de novo na minha cara você nem vai ver o teu filho quer eu vou terminar errada então para você que te acusou eu vou terminar o round gritando na tua cara do político, isso é realmente mano, por isso que tô num estado crítico, até porque na verdade você fala de político, movimento aqui se fala algo analítico. Uou! Uou! de terceiro alvo, só que na rima eu me sinto no abrigo, desculpa porque tudo que eles falam, você batalha com eles ou você batalha comigo? Uou! Uou! eu nem sequer questionei, questionei. deixa o jurado votar, em terra de plebeu a gente sabe quem que é o rei. Entendi, tudo bem? Mano, isso daqui que é comum, batalho com você e batalho todos eles. Se você quiser, meu mano, pronto aqui com qualquer um. Oh! Essa aqui é a pica, meu mano, esse que é o free. Até porque, mano, falou 3x0 óbvio. Agora eu vou mostrar o porquê que eu tô aqui. Agora! É oh! Ela batalha com todo mundo, é criativa. Eu batalho com você e com você e com você. Eu só não ganho a seletiva. Oh! <risos> batalha com todo mundo! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Batalha com o pai com a filha, ganho numa batalha. Uou! Batalha não, esse teu pensamento atrasa. Há muito tempo eu não ligo para regional, eu ligo em batalhar na minha casa. Ó, oh, Porque eu ganho todo dia quando acordo e me olho no espelho. Você tá vendo qual é o preço? Por isso que o piso andar tão vermelho. Realmente, pisa lá na sua casa, até porque não é só você se afunda, pisa na sua casa que é a minha. O visitante, vai com os Mas na verdade pode deixar que eu respondo pra tu. Acabou de ver o malvado favorito, ter que exterminar logo esse grupo Tá ligado? Do freestyle. Porque ela mostra que ela é chacota. Eu me sinto muito bem recebido. Se você não tá gostando, a rua é a porta. Oh! Uh, uh, uh. Falou sobre bola cheia ou bola murcha, eu acertei na bolada de prima, parceiro, você fala sobre seu bola cheia, sua bola eu furo com a rima, no momento como fosse uma agulha, vai contando o tempo na ampulheta, por enquanto vai nadar na pampulha, porque pra rimar contra mim tá mó treta. Tá mó treta só que a rima não equivale, você é bola murcha e eu tiro de letra, mas hoje eu vou tirar de freestyle, ele se acha onda ideia desse parça vando da rua que se acha é os cara que se acha e não deixa nós ocupar a praça Aê, o... oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aí, os donos da rua é um filme interpretado só por negão, os cara nunca aqui vai ser dono da rua, eles acham que é, mas são só Zé Pagão. Oh, por enquanto eu mostro pra você que nós respeita o beat, mas não o MC que já tem o um limite, parceiro, sem Mike ou não, dominamos as streets. Você não street, falou que os donos da rua é um filme, só que mano, você tem que entender, isso aqui é vida, não é noite de crime. Mano, isso daqui não é filme, mesmo aqui, tem na filmagem, é vida real, apanhou de é verdade, cuzão! Acorda pra realidade! A real... Já tem até um o break! Realidade parceiro, eu tô vivendo ela faz tempo Enquanto você acha que tá muito bonito Você ficar comparando os meus argumentos Sobre o dono da rua o filme Ou a bola que você disse, seu cheia Faz a sua meu parceiro, que no show que eu entro Você não entra nem pagando meia Não entro pagando meia não, mas eu sou estudante Porque em vez de estudar a escola Eu prefiro estudar ponte estudar Uou! o adversário Porque eu sou um MC sincero Eu estudo adversário, mas esse cara não Porque adversário mano, eu nem considero Uou! Não tem nem como considerar um adversário Eu sou seu carrasco, cuzão Toda mão que cê me tromba nunca foi páreo Então oh, da hora, fica aí tentando buscar dentro da sua metáfora a resposta Porque pra mim cê só tem o deboche Não tem uma rima, você ainda é um bosta oh, Que rima criativa Falar que eu sou um bosta Parabéns, esse cara improvisa Mano, cê não entendeu, meu parça Você ganhava de mim na edição passada Mudou a temporada, mudou o jogo e o estilo de jogada oh,